Então, uh, estamos juntos de novo, né, é sempre um prazer grande Faz favor, revise de forma criteriosa todas as aulas Se você já chegou nesse nível de representação gráfica do projeto até aqui Quer dizer que você está a bom porte, estás a bom nível, continue assim E portanto você será um bom projetista Ou desenhador projetista, né, neste caso específico Então, vamos dar continuidade, e, neste caso vamos estar a desenhar o outside este, né, já Conseguimos concluir o alçado sul. Neste caso é o alçado principal. E nesta aula de forma específica estaremos a trabalhar no alçado este, né, que vai ser yeah, o alçado este respectivamente. Então, o processo é o mesmo, né, tal como nós começamos lá. Simplesmente vamos estar a fazer relembrança de todos os aspectos. X-Line que é especificamente vamos clicar em todas as linhas de janelas, de portas e as as linhas limitantes também e esse alçado é muito mais simples, pois que pois que ele, pois que ele é, só tem na essência usando o trim, só tem na essência um vão nesse caso a janela então, esse vão especificamente, vamos usar aqui 12 e 10 para cima. Dos 12 e 10, uh, vamos, vamos subir 1,50m, um que vai ser o peitoril, e o resto vai ser então a nossa janela. Utilizando o filet, unimos esses, esses pontos, todos eles. E então depois vamos DIM, de, né? Só para relembrar, ok? Só para relembrar a altura, são 4 metros e 10 de altura. Então vamos agora medir 4 metros e 10 de altura. E até aqui então o nosso alçado está, está pronto. Aqui, aqui temos o nosso alçado este, ok? O próximo vai ser o alçado norte, certo? Quer dizer que em, em poucos minutos a gente fez esse alçado, pois ele era muito mais prático e simples. Agora, nesse alçado aqui, uh, norte, temos algumas, alguns elementos também, não tão complexos assim si, né? mas uh, eu penso que estão também bem simples e você vai, vai, vai quase usar o mesmo, mesmo com, os mesmos conceitos que nós usamos no processo anterior. Então vamos usar novamente o C-Line. Pode não ser o X line especificamente, né? Mas é para permitir uma maior abrangência, uma maior abrangência do projeto, e também uma maior extensão da própria linha. Essa linha aqui está a mais, apagámo-la. X line de novo e aqui, beleza. Não nos esquecemos dessa janela, que ela, está, ela também vai aparecer no alçado, ok? Muita atenção esses aspectos, pois são tremendamente importantes e muito básicos no quesito de desenho de projeto. Então, aqui estaremos usando o mesmo processo. Vamos ter, essencialmente, o offset, né? Vamos ter uh, 90, que vai ser a altura da janelas do quarto e da cozinha. E depois. X line 2 metros e 10, que vai ser as alturas das portas. Então, uh, posteriormente nós vamos ter, uh, para essa área especificamente, né, podemos até aqui já uh, dimensionar as janelas, vamos utilizar o filet para fazer a união dos cantos. Deu bom, mas podemos copiar esse, camarada? Essa janela aqui já está pronta, pois é igual a esta daqui. Se facilidade de que maneira. Podemos apagar essas duas linhas, já não necessitamos delas. Depois vamos subir 150 metro 50. E então pegar aqui neste top, que é a linha especificamente da, da delimitante, e utilizando o Filet, fechar os, os cantos. bom então o próximo passo vai ser usar primeiro, novamente o offset e vamos criar 2 metros e 10 que vai ser a altura total ok que é esta altura esta altura daqui até aqui total e depois essa daqui nessa altura não vamos utilizar que vai ser 3 metros e 400 portanto uh, neste processo aqui fechamos fechamos aqui esta linha Beleza e então vamos agora reduzir são 3 metros e quê lembras 3 metros e quatrocentos ou 3... e yeah, 3 metros e quatrocentos especificamente Então vamos indo. vamos medir vamos colocar 3 metros e quatrocentos que vai ser essa altura -se aqui Então lembre-se que é só este detalhe relativamente que vai estar maior em relação a todo o projeto Contri, trincamos aqui clicamos aqui beleza apagamos pagamos esses linhas e então aqui temos o nosso temos o nosso projeto minimamente feito mas lembrar que vamos replicar essa mesma altura essa mesma altura dessa placa aqui atrás lá daqui à frente e lá atrás são dois metros e aí é, vamos lá 2,80 e 80 para cima, né? Vamos ter efetivamente 10, metros de, uh, 10 centímetros. Então essa mesma placa vai se refletir nesses aspectos que saem, que são exteriores. Beleza, então utilizando o file vamos Vamos unificar estas linhas utilizando o tri, utilizando o tri, vamos também eliminar essas linhas. Depois, essas internas aqui, nós temos a nossa, a nossa vista, ok? Nossa vista traseira. Então, a próxima vista vai ser a vista oeste. Clicamos novamente aí neste botão e automaticamente ela vai, o AutoCAD gira e vai nos dar a posição. Novamente aqui, vamos estar a fazer o mesmo processo. XL XL XL novamente, né? Pois aqui tem um detalhe, um detalhe especial Que é esta Esta placazita que vai se replicar Efetivamente, aqui Beleza? Vamos encontrar os usar isso aqui Agora estamos Primeira dimensão vai ser 4,10. Que é a dimensão mais alta. ok. A segunda dimensão vai ser 3,400. E depois a terceira dimensão vai ser 2,80. Vocês já vão entender porquê desses 2,80. 2,80 depois vai ser 100. Beleza. Usando o TRI, fechamos aqui. Aqui especificamente. Utilizando o Filet, unimos esta linha mais esta. Repetindo o comando, esta linha mais esta. Depois, utilizando o TRI, trincamos essas aqui duas. Então, utilizando o Pilot, unimos essas aqui, aqui também, mesma coisa, deixamos aqui. Então, essa linha não tem razão de ser, ok? Temos o nosso alçado posterior, ok? Então, tendo tudo isso completo, damos novamente, na, na, na, na, na. Clicamos novamente neste botão de coordenadas e automaticamente voltamos para a estaca inicial, que é, neste caso, o nosso menu. Aliás, o nosso estado nosso, uh, nosso principal, né? Neste caso. Então, tendo todos esses elementos já aprimorados e prontos. A próxima aula vamos estar a passar para os detalhamentos especificamente dos alçados, algo bonito e incrível, vocês vão gostar tremendamente, por isso continuem a assistir até o fim este mini curso, bye bye.